Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV, SB Notícias, nesta segunda-feira, né, hoje é dia 30, dia 30 de janeiro de 2023, o penúltimo é, dia do mês já de janeiro, amanhã já fechou, amanhã fecha janeiro, né? Olha, a partir de agora você vai interagir, vai participar aqui junto conosco. O nosso WhatsApp já coloca na tela, é esse aqui, ó, 997 824426 fica Fique à vontade, problemas aí na sua rua, no seu bairro, interaja aqui junto conosco. Vai compartilhando aqui o programa de hoje, a edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei. Aí, ó, pronto. E ative o sininho, tá bom? Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, teve um acidente no sábado pela manhã na rodovia Ayanguera, já no município de Sumaré. Quatro vítimas, quatro vítimas que se envolveram nesse acidente. É, lamentavelmente, que os carros ficaram totalmente destruídos. Na semana passada, nós noticiamos aqui dois veículos que se colidiram aqui na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. E no sábado, aconteceu este, em Sumaré. Olha aí, imagens mostram colisão com três veículos que matou quatro pessoas, deixou uma criança ferida. Uma da tarde de sábado, rodovia Ayanguera, em Sumaré. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das... Das, da, da, das 13 horas, no KM 109, na Via Marginal. O trânsito praticamente parou. Né? O helicóptero Águia teve que ir para resgatar a criança. Por volta das 4 e 10 da manhã, foi que a via foi liberada. O que aconteceu? Um, uma Chevrolet, um veículo Montana, invadiu e trafegou pela contramão por 4 quilômetros até atingir o um, um veículo Citroën C3, na, de frente com um maçandeiro na lateral. Não há informações né, o que teria é, é, é, feito com que o condutor da Montana é, entrasse no sentido contrário da estrada. Mas o que se sabe é que o veículo estaria em alta velocidade. No C3 havia... Quatro pessoas da mesma família, sendo três adultos, pai, mãe e filha, que morreram. Olha que tragédia, né? Um menino de 11 anos, sobrinho do casal, foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar até o Hospital das Clínicas em Campinas com ferimentos. A assessoria da unidade de saúde é, não confirmou o estado de saúde da, da criança de 11 anos, mas o que se sabe, quatro mortes que conduziam, né, os quatro mortos aí, que estavam dentro do, do veículo Montana. É, olha aí, ó. então, ocupantes do C3, um homem de 54 anos, a mulher de 49 anos e uma outra mulher de 20 anos. E ocupante do Montana, de 46 anos, um homem. tá? É, segundo a Autoban, houve pelo menos um quilômetro de congestionamento após o acidente no local, hein? Olha, até vocês viram, acompanharam aí a, a, a, a porta do veículo que teve que ser arrancada aí pela equipe do Corpo de Bombeiros para tentar resgatar aí a, as vítimas, né? Esse é o momento que você acompanha o helicóptero Águia socorrendo também aí essa criança. É, a Anguera praticamente interditada, foi liberada por volta das 4 e 10 da tarde, hein? O perigo das estradas, o perigo... É, é constante e a atenção redobrada, sem sombra de dúvidas, por causa desse acidente, né? Não só na Anguera, mas nas ro outras rodovias também, como Bandeirantes, Dom Pedro, né, minha gente? Que tragédia. Três pessoas da mesma família morreram, que estavam em um veículo. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste, na manhã de sábado, nós tivemos um. Né? Uma, uma caminhada histórica no Horto de Tupi Aliás, um abraço para o historiador Angoline né? o Angoline que acompanha toda a programação aqui do Brasil da, da, da, da Brasil de Comunicação e também do SB Notícias Foi um sábado histórico porque, veja só Várias pessoas foram até a região do Tupi para acompanhar Olha aí, imagens mostrando aí a quantidade de pessoas, participantes que puderam conhecer um pouco sobre a história do distrito. né? Tupi é o distrito de Piracicaba e também do Horto, com o historiador Antônio Carlos Angolini. No percurso da caminhada que saiu da Igreja São José de Tupi e seguiu até o Horto, passando por pontos históricos do distrito. No Horto, os participantes tiveram um encontro no Centro de Visitantes para apresentação da estação experimental. Depois, todos puderam participar de um piquenique coletivo, né? Precisamos ir lá. É, aliás, reconhecer é, aí o Horto de Tupi é uma atração turística, né? É, ficou historicamente aí é, apresentada, registrada neste último sábado aqui na nossa região, né? Parabéns! Alô, Angolini, um abraço, viu Angolini? Parabéns aí, viu? Essa caminhada aí, celebrando 100 anos do Horto de Tupi. Área policial aqui de Santa Bárbara do Oeste, seguindo um rapaz, foi condenado aqui em Santa Bárbara do Oeste, eh, naquele caso que teve aqui eh, em Santa Bárbara, naquele eh, roubo, no assalto que teve na avenida Juscelino Kubitschek Numa numa loja de, de, de, de carros de luxo Houve tiroteio é, Houve pessoas que acabaram ficando feridas E um rapaz foi condenado por esse assalto Santa Bárbara do Oeste, olha aí Justiça condenou Eric Caique Alves Ferreira Há 11 anos e 8 meses e 28 dias de prisão ...por participar daquele assalto na época de um estacionamento de veículos de luxo no Distrito Industrial. O crime ocorreu no dia 27 de setembro do ano passado. Ele foi baleado durante o confronto com a Polícia Militar e acabou preso. A defesa promete recorrer da decisão. Segundo a sentença do juiz da segunda vara criminal, o réu agiu com outros três homens ainda não identificados... Após render clientes e funcionários, eles roubaram R$ 29.900. Eles já preparavam para fugir quando a polícia chegou. Imagens, inclusive, das câmeras de segurança puderam é, comprovar aí toda a ação é, desses indivíduos aqui em Santa Bárbara. Do é do Fato esse que aconteceu, eu lembro da época, foi no, bem no horário da manhã, por volta das 11:30 h 30 da manhã, onde é, chegou a informação de que esta loja de luxo é, estaria sendo alvo de um assalto. Olha aí, vamos lá! A Guarda Civil Municipal fazendo uma boa ação, resgate de cães, Em Parabéns a essa corporação da cidade de Novo Odessa. Olha os cãozinhos aí, ó, são quatro bonitinhos, não é isso? Olha aí, a Guarda Civil Municipal é, resgatou quatro filhotes de cães numa área lá do né, rural... Do município de Nova Odessa Aconteceu ontem, domingo Populares disseram que um veículo suspeito Tinha deixado o local há pouco tempo De acordo com informações Olha só que bonitinho os dois ali Coisa é, mais Como é que alguém tem é, a, a, O caráter, né? a incompaixão De abandonar é, Os cãozinhos Olha aí, todos bonitinhos Vai lá, doa para uma ONG né? Faça uma boa ação, mas não abandone né? Não faça uma má ação Logo depois, com a ajuda da Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa, os agentes resgataram os filhotes, eles ficaram em lares temporários até a adoção. Por fim, a guarda enfativa, enfatiza que abandonar animais em locais públicos é crime. A punição para tal é ato de prisão, multa e perda da guarda do animal, de acordo com a lei vigente. Né? Olha os cãozinhos, dá até vontade de levar para casa, né? Mas nesse caso aí, é, essas pessoas aí acabaram abandonando é, numa estrada lá de Nova Odessa, né? Quatro cãozinhos inofensivos, né? Quatro. Acabou o jornal? Obrigado, viu, meu povo? Obrigado a você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais. Deixa eu contar aqui um negócio para vocês aqui, Davi, antes de terminar o programa. É, qual foi o... Ah, tá. Foi num supermercado da Rua Limeira. Olha só. Eu não perguntei o nome dele, né? Tinha bastante gente ali. Mas é, é, é, é um rapaz que ele. Acho que é empacotador, né? É, ele trabalha nesse supermercado. Eu não vou falar o nome, que não faz jabá com nós aqui, então não vou fazer a publicidade, né? Mas é na Rua Limeira. Você já, todos já sabem, na Rua Limeira. Ali é bairro Jardim Dona Regina, São Fernando. E o rapaz chegou assim para mim e falou, viu moço, é, eu não estava de terno, não estava com gravata e tal. Ele chegou e perguntou, viu, você é o moço que faz lá o, o jornal, né? E ele acompanha todos os dias o jornal da TV SB Notícias. Ô moço, ô menino, você é... E muitos outros internautas, seguidores aqui do canal da TV SB Notícias... Obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E nós procuramos sempre levar aqui a informação para você precisa, com credibilidade, em primeira mão, né? Você pode participar, pode enviar aqui uma sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp, que é o 997 82 4426, Indicações, sugestões, mande aqui que eu vou aí na sua rua, no seu bairro, tá bom? Ajude aqui o Nilson Araújo. Seja o nosso repórter por um dia. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Boa semana.